Karen, dez anos mais tarde, decidiu arranjar um emprego melhor, pois, há poucos dias, pedira a dispensa de suas funções de soldadeira de peças eletrônicas na fábrica de televisões. Comprou um jornal com ofertas de trabalho e, não encontrando nada que despertasse interesse, resolveu andar pela área central da cidade, buscando inspiração de onde procurar emprego. A Judeia. Respeitando seu livre-arbítrio e vendo que no jornal nada a interessara, induzia, pela linguagem mental, a procurar emprego em determinada empresa, com sede na cidade e instalações industriais no campo. No jornal havia um anúncio de emprego naquela mesma empresa, mas ela não o viu. De acordo com minha missão, sugeri a tentativa que ela, felizmente, aceitou. Ali se iniciava um complexo roteiro. Dirigiu-se ao pequeno balcão onde o zelador separava volumosa correspondência. Olhou o grande painel sobre as portas dos elevadores e leu Usina Santa Quiropita, do oitavo ao décimo andar. Instantaneamente, decidiu que tentaria se empregar na usina. Perguntou ao zelador. — Por favor, o senhor conhece o dono da usina? O zelador olhou aquela moça de estonteante beleza, ficando fascinado. Respondeu. — É o doutor Orep. — Obrigada. Tomou o elevador e perguntou ao ascensorista. — O doutor Orep já chegou? — Agora era o ascensorista que a olhava embevecido, cobiçoso. Karen, acostumadíssima a tais reações masculinas, não se perturbou, encarando o admirador. Sim, já faz algum tempo que chegou. A moça não disse o andar ao qual se dirigia. Confiou que o ascensorista lhe informaria quando chegasse naquele onde o dono da usina trabalhava. No oitavo andar, com efeito, foi-lhe indicado. Moça, a presidência da usina ocupa a ala direita do andar. Cain deixou o elevador e, assim que as portas se fecharam, buscou identificar o ambiente. Tudo extremamente luxuoso, denotando prosperidade, dinheiro, muito dinheiro paredes inteiras de vidro, ora transparente, ora fosco, deixavam a mostra que a usina investira pesado no seu escritório da cidade. Dirigiu-se à recepcionista que já estava olhando alguns segundos. O doutor Orep perguntou com serenidade: a moça olhou a visitante mediu-a pela terceira vez, de alto a baixo, e não pôde evitar um súbito mal-estar íntimo, pensando. — O que, que será que essa jovem quer com o doutor Orep? — Quem gostaria? Respondeu mecanicamente. — Karen. — Karen de quê? — Para ele, apenas Karen. — Por favor, por favor. — Pode me adiantar o assunto? Demonstrando contrariedade, Karim ergueu ligeiramente o queixo, elevando a voz. — Foi a mãe dele que me encaminhou. — Dona Lísia? A recepcionista acabara de cair na armadilha ao declinar o nome da progenitora do atual presidente da usina. Karen nem sequer sabia se o doutor Orep era moço ou velho, solteiro ou casado, ou se tinha pais vivos. Jogou alto. Arriscou. Essa a Karen de sempre. — Sim, ela mesma. Confirmou com a maior naturalidade. — Um momento, por favor. Pelo interfone, a recepcionista contatou a secretária do doutor Orep sobre a visita. A secretária respondeu apenas. — Aguarde, por favor. A recepcionista olhou interrogativamente para Karen. Esta confirmou que esperaria. Sentou-se numa confortável poltrona da ampla sala de espera, onde outros três visitantes aguardavam serem atendidos, certamente pelo doutor Oreb. Os três homens, como que magnetizados, não conseguiam desviar o olhar dela desde que saíra do elevador. Se os pensamentos dos homens pudessem ser unificados, seriam mais ou menos... — Esse doutor Orep não tem jeito mesmo. Cada vez escolhe mulheres mais bonitas. Também com o dinheiro que tem. Após alguns minutos em que Karen também folheava uma revista, uma das portas de vidro opaco se abriu e um visitante se despediu da secretária. Ao abrir a porta para o homem que saía, a secretária olhou para os visitantes, fixando-se em Karen, admirou-se com sua beleza... E, a seguir, fechou a porta, desaparecendo. Pelo interfone, autorizou a um dos homens que aguardavam que adentrasse, pois o doutor Orep o atenderia. Ainda pelo interfone, a secretária solicitou à recepcionista que desse um pulinho até sua sala. Quando ficou a sós com os dois homens, Karen valeu-se da oportunidade para obter algumas informações sobre aquela grande empresa e seus donos. De bom grado, os visitantes se prestaram a fornecer à jovem as respostas para as perspicazes perguntas que ela lhes dirigia. Sentiam-se honrados para dizer o mínimo. Os homens eram fornecedores a longo tempo e, por isso, conheciam bem a usina e toda a sua diretoria. Sem demora, Karen ficou sabendo a idade do doutor Orep, 40 anos, mais ou menos, que tinha um irmão chamado Gino, solteiro, de mais ou menos 30 anos e mais. O presidente era casado e tinha três filhos. Os primeiros OREPs foram imigrantes italianos que tinham vindo para o Brasil, provavelmente no século passado, e os atuais OREPs já estavam na terceira geração de descendentes daqueles pioneiros. Teve de interromper seu plano quando uma jovem, vinda de outra sala, dirigiu-se a um dos visitantes que aguardavam o atendimento. Era a secretária do diretor de compras que prestou determinada informação ao homem, tendo ele agradecido, logo deixando a empresa. Quando a secretária ia se retirando, Karen, que ficou sabendo sua função pelo outro visitante, dirigiu-se a ela, solicitando a gentileza de informar onde era o toalete. Com gentileza, a jovem atendeu, convidando Karen a segui-la. Depois de percorrerem duas salas, indicou-lhe o banheiro feminino. Karen, novamente arguta, sorrindo e demonstrando ingenuidade, declarou que estava realizando um trabalho escolar e precisava de informações familiares dos OREPs, seus descendentes, como viviam em família, seus negócios atuais, seus gostos e vida social a jovem prontificou-se a informar o que sabia, dizendo que sobre a intimidade dos OREPs nada poderia informar, até porque isso era terminantemente proibido. Karen foi ao banheiro e, instantes após, dirigiu-se à moça que lhe forneceu um livreto de propaganda sobre a usina e sobre alguns produtos da marca OREP. — Por acaso você sabe se aqui na usina estão precisando de uma secretária? — Perguntou como quem não quer nada. A moça olhou de alto a baixo, como que para confirmar se realmente aquela jovem tão bonita estava com vontade de trabalhar. Quase que para encerrar o diálogo, informou. Lá na usina estão precisando de um auxiliar de assistente social. Karen agradeceu e retornou à sala de espera, onde folheou o livreto, vindo a saber que os pais do doutor Orep atual presidente, haviam se retirado dos negócios da família, passando ao primogênito a responsabilidade na condução dos destinos da usina. Muitas eram as propriedades agrícolas e industriais da família Orep. A usina Santa Quiropita era a principal. Os dois irmãos eram diretores em todas. Vitório Graziano Orepi presidia a usina e a empresa que comercializava os produtos da usina de açúcar e álcool combustível. E Regino Graziello Orepi presidia a empresa que englobava as propriedades agrícolas de plantações de cana e de grãos. Após quase uma hora, chegou a vez de Karen adentrou a sala da presidência. O homem, atrás da mesa, sentado em cadeira de exagerado espaldar, dispensava a apresentação. Contudo, a secretária disse mecanicamente. O doutor Aurepe, presidente, retirou-se a secretária em passos curtos, quase sem erguer os pés do chão, arrastando-os no poupu do carpete perpassou pela mente de Karen um pensamento de condenação pela subserviência demonstrada por aquela medrosa. O homem trazia os dedos fortemente entrelaçados, inquiridor, nenhum gesto ou palavra. Karen sabia e disso abusava que sua beleza, embora lhe trouxesse vários sabores a vida toda, pelo menos funcionava como uma excelente quebra-gelo masculino. Se era sempre envolvente e dominante, ali encontrou oposição, totalmente inesperada. O presidente, em atitude autodefensiva, adestradíssima, não demonstrou o mínimo interesse por ela. Acostumado a lidar com pessoas importantes, homens e mulheres de várias partes do mundo, poucas vezes demonstrava entusiasmo diante de mulheres. Mulheres bonitas, muito bonitas, viviam cortejando, a maioria sem sucesso. Estava saturado do antiquíssimo jogo do flerte, da aproximação e da conquista. Até porque, se há algum tempo isso era de iniciativa masculina, ultimamente vinham sendo flexionados os ditames sociais, com as mulheres partindo para o ataque. Vitório Graziano Orep estava acostumado a administrar esses fatos, quase diários. Seu olhar não era frio nem quente... Era simplesmente pétreo, pois encarava as pessoas sem piscar por longo tempo e geralmente sem falar. Ladina, Karen sempre se exultava ante a instantânea dilatação das pupilas masculinas quando, sensual, se aproximava dos donos delas. Ali, quem se atrapalhou foi ela. Não era fácil aproximar-se do presidente. A mesa atrás da qual Vito se posicionava era de pedra, ovalada, com desenhos de figuras exóticas. Por si só, aquela mesa já representava difícil barreira a ser transposta, pois era larga e comprida. Só se o presidente quisesse, alguém receberia seu cumprimento de mão, o que era negado ostensivamente a nove dentre dez visitantes. E, o que era pior, em tom glacial eram quase todos tratados, nem sequer recebendo a gentileza de um convite para assentar. Por sinal, havia apenas duas poltronas em frente à mesa, porém distantes, impondo considerável dificuldade para as poucas visitas que viessem a usá-las. Tendo o um encosto inclinado, as pessoas que nelas se assentassem ficavam para trás e afundadas. Assim, de pé ou sentados, distantes do presidente, para todos era sempre difícil o diálogo com ele. Raramente alguém tinha a honra de utilizar uma poltrona e o presidente levantar-se, dar a volta à mesa e utilizar a outra, formando o clima coloquial. Tão pesadas eram as poltronas que não era fácil movê-las do lugar. Pairava no ar um ambiente de coação para tudo, inibindo palavras em excesso, tom de voz alto, gesticulações ou tempo de permanência alongado. A mesa, como um ser vivo ameaçador, parecia demonstrar grande superioridade sobre suas congêneres, pois sobre ela jamais alguém colocou papel ou escreveu algo. Tudo isso tinha sido planejado meticulosamente por Vito, fato que não contava com a simpatia de quem quer que fosse, desde seus pais, irmão, até principalmente visitantes. Karen, de algum tempo treinada em impressionar homens pela sua bela figura, sentiu-se fraquejar. O homem não movia um único músculo, nem os olhos. Nada dizia. Aliás, não eram só seus olhos que eram pétreos. Todo ele parecia ser de pedra, como mesa. Decorridos alguns segundos, Karen quase desistiu. Assaltou-lhe terrível desejo de retroceder, de sair correndo para a rua. Embora o ar-condicionado estivesse ligado, sentiu asfixiar-se. Ficar de pé sem qualquer gentileza do homem sentado provocou-lhe grande desconforto. Num sobre-esforço nunca dantes necessário, raciocinou que era urgente dominar o pânico se queria conseguir alguma coisa. Tentando ser intimista, disse. — Meu nome é Karen. Há menos de uma hora não conhecia essa usina nem o senhor. Aguardou uma palavra que não veio. — Sei seu nome — prosseguiu. — Sua idade — sei que é casado e tem três filhos. O homem manteve-se impassível. — Sei o nome do seu pai — Guirino, sua mãe — Lisiana — seu irmão, Gino. Karen sentiu como se estivesse sozinha naquela enorme sala. Parecia-lhe até que estava falando para as almas. Quase encostou na mesa para de alguma forma ter qualquer tipo de apoio que tanto precisava. Mas, ao dar um pequeno passo para ficar junto à mesa, teve a nítida impressão de que a mesa não gostava dela. Recuou sem sequer ter avançado. Observei, horrorizado, que realmente a mesa tinha vida, pois de suas bordas, invisível aos encarnados, escorria uma gosma fluídica, escura, mal cheirosa, extremamente deretéria. Passou pela minha mente a lembrança das lições aprendidas em aulas de psicometria relativas à impregnação de fluidos nos objetos por pensamentos contínuos, bons ou maus, de quem os usa. De fato, aquela mesa tinha sido construída e vinha sendo usada, desde quando ficou pronta, para rechaçar pessoas. Agora, já possuía vida própria... Com ou sem seu dono por perto, ela agrediria quem quer que dela se aproximasse. Tanta angústia tinha sido gerada ao redor daquele móvel, com tantas pessoas sendo maltratadas, que tais sentimentos tomaram forma, aderindo-lhe fluidicamente. Naquele momento, considerei que meu apoio seria aceito e, por isso, coloquei minha mão sobre o ombro de Karen, ao tempo que dirigia ao mestre Jesus uma prece intercessória por ela Karen ainda dessa vez repudiou o auxílio tomou a decisão final arriscaria nos próximos segundos um lance diferente e se não desse resultado sairia sem olhar para trás rebolando pensou preciso de emprego Disse Dengosa, «Quero trabalhar aqui no escritório, de preferência com o senhor. Não sei operar com computador, pois não tenho dinheiro para estudar, mas aprenderei rápido. Não estou na faculdade porque não tenho condições de fazer cursinho vestibular». Terminou seu breve currículum vitae oral, em que buscou sensibilizar Graziano, dizendo duas vezes que não tinha dinheiro para isso ou para aquilo. Citou computadores por considerar que no mundo de hoje só progride quem sabe lidar com eles. Acalmou-se por um instante, certa de que tinha acertado o alvo. Só que o homem permanecia mais frio do que antes, como se isso fosse possível. Karen abusou e fez a atitude de que ia sentar-se. Interceptando o gesto, o homem... Pela primeira vez, movimentou-se, apertou um botão do interfone e determinou. Dona Rita, faça o favor de retirar a visitante." A secretária, meio assustada, adentrou, não sem antes pedir permissão. Ereta, olhando para o patrão, que nem sequer olhava para Karen, ouviu dele. Acompanhe esta pessoa até a rua." As duas jovens olharam-se surpresas. Karen não acreditava no que acontecia. De tão embaraçada, quase se descontrolou ao choro. Rita, por sua vez, nunca recebera ordem similar. Imaginou estar diante de uma malfeitora, ladra ou... de uma inconveniente amante que ali viera fazer exigências, por isso mesmo sendo enxotada. Mas aquela moça linda pelas suas atitudes, que bem tinha observado, não tinha aparência de nada disso, tão somente lhe parecendo uma das centenas de candidatas a emprego naquela grande empresa. Só lhe restou cumprir a ordem com o que Karen espontaneamente colaborou, retirando-se sem rebolar, sem dizer uma palavra, humilhada, gerando ódio. Antes de transpor a porta de saída, formou na mente um quadro terrível. Orepe, transformado em estátua, da mesma pedra da mesa, sendo implodidos ambos, ele er e o móvel, transformando-se em poeira, em poucos segundos. Sem atinar com a causa, antes de a moça sair, Vito Graziano sentiu subitamente um terrível mal-estar. Logo lhe sobreveio uma diarreia, seguida de crise de enxaqueca insuportável. Foi inevitável que deixasse o trabalho indo para casa, onde se trancou num quarto escuro, após ingerir grande quantidade de comprimidos analgésicos. A dor de cabeça não cedeu e ainda por cima ficou intoxicado. Com pena dos dois, refleti o quanto é perigoso e desaconselhável às criaturas levar suas almas a aventuras. Beleza de um lado, tentando pela sedução impor-se ao poder, e este rechaçando tais investidas sob a proteção do mando pela riqueza, formam um duelo de perigosas forças. É uma aventura cujo desenlace nem sempre é feliz, geralmente provoca tormentas de prolongada duração na vida dos protagonistas. Esquecem-se tais duelistas que com os sentimentos não se brinca, sentimentos moram na alma.